Galera, tem um detalhe nessa conta, mano, que tem pouco champion, mano. Olha os campeões que tem, mano. Esse aqui é todos, tá ligado? Então eu vou ver se cipar, mano. Eu meto até uns loucos nos campeão nada a ver na jungle, mano. Tipo o Singed. Mano, o Singed com qual runa, ô, o... escola? Se eu for fazer ele, mano. Com qual runa? Com qual runa? Preciso saber, saber a runa. Eu não sei runa, não sei runa, não sei runa. Conquer, ó. O guerreiro ali que joga falou Conquer, mano. E agora? E agora, Giovanni, e secundária, mano. Tem muito stun lá? Ai, meu Deus, eu tô Ah, mano, acho que eu vou pegar isso aqui com isso aqui, ó, mano. Dano dano, saca? Uma de ataque speed é legal pra farmar a jungle botafé, então eu acho que eu vou pegar uma de ataque speed, literalmente, pra farmar a jungle, mano. O pior só, que esse de jungle, assim, parece então, ser né? hype, mano. O clear dele só é uma merda, né? Mas parece ser legal. Por que, que eu não consigo ver o Arongue? Mano, o Scarin tá na Arongue, E cadê o Arongue no minimapa? Você brota, você brota? Cê brota? Bota broto. Ó essa wave mid, certeza que você brota? É. Minha wave, minha wave vem, tá ligado? Você tem um aronguete, eu tenho 20 minion, mano. Por que, que o alistar não tá vindo? Alistouro! Bora, eu quero muito lutar isso, velho. É só o Alistair ser... Nossa, ele errou! Fudeu, Marquinhos. Relaxa, relaxa, relaxa, relaxa! Eu tô rápido pra porra! Vixe, Mas... fudeu. Nossa senhora, esse aí foi ruim demais, mano. Ó, o Scarner tá ali pagando de folgada, hein, mano. Você consegue e aí, descer mano? ali, Renati, Naronguejo? Um facilmente, véio? facilmente. Eu também colo, mano. Só que, tipo assim, nossa Nostal ah, está sem ah. botlane, saca? Ó, oh, tem tenho um time mid, velho. Procura, mãe. Ah, ele é contra você, mano. Fudeu, velho. Fudeu, fudeu, Renati. fudeu Desanima de, de mim, não. Desanima de mim, não. Você anima não? Desanimar, Renatinho? Você anima não? Desanimar? Bom dia, mano, não animo aqui, nada, cara, não é possível. Desanima não, Renatinho? Quem tá lá, quem tá lá de ângulo deles é você, se vira aí. Vou, relaxa, relaxa, tá só. Acho que, acho que eu vou dar uma fuga aqui, ó. Ah! ah! Mano, fudeu, galera. O que, que eu tô fazendo de singed aqui, mano? Pra onde que eu vou, Renatinho? Renato, eu preciso pegar assistência, mano. Mano, é vem mid. mid? Tá assim, velho. Tá aqui então Vambora. Então é aí mesmo. Vamos nessa. Tô aqui, tô aqui, pô, tô aqui. É pode é Pode dar, pode dar. Quer fazer um basing? Faz um basing. Nesses Nesse, Silas, vamos fazer ele andar reto? Ele não vai ah, andar, pô. Ele tá jogando ele muito Ele tá full Ah, ele tá full medo. É, ele toma um hit e vai pra base. Né? Dá ah, um e é foda. Vou tentar comprar isso skin. Prima, não, cara. Scarner. Né? Ah lá, ele foi top. Mano, se eu tivesse o Predator agora, ia ser tão hype, mano. Será que eu uto pra ganhar speed? Utei, foda-se. Eu utei. Eu utei 5, velho. Chegou guardando o Marquinhos pra mim? Ah, mano, eu pisei num cocô, viado. Esse dedinho no cozinho. Caralho, que play, que play, mano. Funcionou? Mano, muito mano. E se nós aqui mano. de gostoso, então? Caralho, tô, tô com a botinha do Predator, viu? Eu acho que os jogos começaram agora. Começaram é. agora. Vai, top, Marquinhos. Tem TP lá, velho. Dei TP, dei TP. Tem dois cogumelo aí, né? Aí, o time tá paradinho, mano, todo fofo. E eu não pisei nenhum cocô nele, mano. Caralho. Dá pra usar esse negócio bot aí, mano. Essa coisa. É, eu vou usar lá, vou usar lá, bora. Nossa, eu tinha que tacar alto logo, mano. Deixa eu correr bote. bot. aí. Nossa, será que dá tempo, velho? Ai, ai, ai, fudeu, família. <risos> Olha esse time todo bonitinho, O time Pode tem saber. que animar, mano. Esse, esse Alistar, ele tá faltando com a verdade, mano. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Ah, velho, ainda perdão peguei a barricada. Bora listar, comba um mano, escolhe um pra combar, irmão Aí jogou, pô Essa aí agora foi boa Vamos, vamos, desanima não, desanima não Vem, vem vem, Renatinho, né? desanima de mim não Aí, kill pro C, pai Obrigado, Valeu. obrigado Puta que pariu, Marquinhos Relaxa, relaxa, acontece, acontece Não sei porque esse GP tá dando aquela sustância na minha jungle, mano Mano, é folgado esse brother, hein, brother É isso aí, mano Cadê as famílias aqui agora, mano, pra nós matar o humano? Ajuda aí, família! Mano, é muito estranho jogar sem ouvir o som, velho. Que isso, velho. Sério, que agonia da porra, velho. Ah, eu acho que eu salvo esse mano aqui com o meu slowzão. Salvo. Nossa, ele voltou para Ignite. Pera aí, ele voltou e tá o Ignite no cara e saiu correndo? <risos> <risos> o, cara, cara. o cara é bonitinho, velho. E ainda ficar vai, ficar morrer, assim, véio. Véio. Ele vai morrer, velho. vai morrer, velho. Aí é foda, bem que eu salvei ele, velho. Tá bom, fiz oh. a boa. E essa Lulu Fit 1 aí, cara? Combi pode estar, é né? só de querer. <risos> oh, olha, <mano. risos> o confinho dele, véi. Já mata esses de trás aí. Ah, Peraí, eu assumi. O isso aqui pra mim, mano. Na moral, velho, eu quero levar esse, esse Alistar pra, pra, pra, pra jogar com nós o, o dia inteiro, mano. Tá, o resto. Vamos pro duelo. Ó, oh, o play né? do alistar, alistar, alistar. Pum! Que pariu! Eu não vi a play dele, velho. Ainda bem que eu não vi esse pá. Flash key, cara. Joguei um bobo aí pra você, ó. Não, peguei, peguei. Nossa, eu tô dizendo a ult do GP, nossa. Você me ajuda aqui, brother? Oh, ajuda, ajuda. Só vai, mano. Bolistar comba, já já será, já... mano? Alguma vez pra gente? Aí, não, Bolistar, Bolistarzinho. Brabo, brabo, parou. Mano, o Singed é roubado, tá? Roubado. Puta, para. Renatinho Bandeirantes. O Alistar está me, está me passando. Dá pra levar vida. a torre, dá pra levar a torre. <risos> Aí ah, eu tenho que parar de acertar, cara. Você tem W. Ô! Bus! Tá, vou embora agora, tá bom. Ai, ajuda, mano. Ele deve ter ult já de novo, mano. Deixa eu flashar, velho. Bora, Marquinhos, Alistar de parou. Vem, vem, vem, que eu tô dando muito <risos> dano. Meu Deus. <risos> Ai, Alistar para, mano. O <risos> que que tá acontecendo com o nosso banalistar, galera? Mano, da hora o alistar com o ban, ele sempre dá o um flashzinho, velho. isso é da hora. Fudeu, ele vai ser 3. pego, ele vai ser pego, vem! Uta alistar, que você! Uta alistar! Eu, eu tô, eu tô. Peguei aqui, peguei um aqui, peguei um aqui, peguei um, aqui, peguei um aí, bora, bora, bora, bora! Cadê o GP? Bora, bora, bora, bora! bora. bora dar dar Cadê, o mim, bora. Bora, bora, bora, bora. Cadê cá, a porta do GP, cara. mano? Vai, mas vem, vem, tu, vem, vem, vem. Não, mas... Ah, é, para sim, para sim, Marquinhos. É vai, vai, ajuda, ajuda, ajuda, vem, me ajudando, que eu vou dando slow, eu vou dando slow, vai, vai, vai, vai. Eu tô em sabuano o rolê, eu tô em sabuano, insabuano. Mano, a Lulu. Caralho, Marquinhos. Vem, vem, vem, eu tô em sabuano, eu tô Sabuano, Vem sabuano! <risos> Caralho, ia jogar Eu com esse boneco da hora. Vambaro, vambaro, o Draymond já tá até fazendo, velho Cadê o cara? Caralho, esse NG é forte, <risos> mano, na moral, na moral, véio. mano Mano, o GP podia apertar tipo assim, só um R, mano, um R só, velho nem ia pedir muito, velho. Tá bastante. Ó, ó, ó, ó, ó, tô em saboadinho, tô ensaboadinho, tô em Cadê o Alistar? Como é o Alistar? Alistar, comba, mano. Coma, brother. Usa o combinho. Vai, morri! Ah, mano. Meu Deus. Que problema aqui, mano. Relaxa. Ajuda aí, Heratinha. Ajuda aí. Boa, boa, boa. Ai, <risos> Os combinhos do Alistar, mano. Cadê ele combando, Nossa, comba, o, GP tá no... o GP tá indo no tópico da gama assim. É um meu marco, Deus, né? GP! Meu Deus, GPzinho! Puta que pariu, mas aqui, eu tenho, eu tenho visão pra tu, cara. Vem, tu vem, vem, eu roubo, eu roubo, eu roubo, eu roubo, Então vem. Vou, eu, quando, quando tu quiser, tu fala que eu luto Agora! Tenho, tenho, tenho, tenho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Não consigo deixar. Roubei, roubei, roubei. vamos oh, oh, oh, oh. o barão. É incrível. Dei Ma, nosso dei nosso dano. Dei nosso dano. Oh, o GP apertou R. Caralho, ele fez assisti, história, mano. Senão, senão nós ia perder. <risos> Easy, e o GP lá, carregando a gente, ó. Fala dele, Valeu, lá. Que boa, mano. Ganhou solo, cara. Vai ser GG por causa dele, ó, mano. Fala <risos> dele, ó. Caralho. Eu não ter esse jogo, cara. Mano, o que, que, que eu vou ter que fazer, galera, agora pra desbugar esse negócio do áudio, mano? Que o áudio tá full bugado. Ou a gente eita, joga. Eita. Não, entra numa sua conta também, que eu vou te passar os negócios aqui que o Maninho falou. Mas será que é pro híbrido? Tá. Não sei, mano. E aí? Relogar, ó, a escola falou que é só relogar. Eu vou tentar relogar, mano. Vamos ver. O GP digitou no áudio, o GP era o melhor boneco dele, mano. Que cara, da hora, velho. Tô chorei de rir esse jogo, mano, literalmente. Imagina o pior, sem maldade, mano, misericórdia. <risos>